Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma sequência completa de treinamento, onde no início eu dou o apanhado geral dos exercícios que nós iremos fazer passo a passo e depois vem as séries dos exercícios para você acompanhar, seja na academia ou em casa. Importante, tem que ter sempre a liberação do seu médico. O primeiro exercício que eu irei demonstrar nós iremos utilizar um peso ou mesmo uma garrafa pet cheia de água ou areia. Depende do que você tiver em casa. Se não tiver garrafa pet nem peso pode ser o saquinho de feijão que também vai dar para fazer o treinamento. Mas não se esqueça, inscreva-se aí, toca nesse sininho que isso é muito importante. Dá o joinha e vai lá embaixo comentar o que você está achando desses vídeos. Primeiro exercício vai ficar assim ó, de joelho, onde o joelho esquerdo fica em contato com o solo. A perna direita desta forma, você vai pegar o seu peso com a mão esquerda para que você lembre que o peso tem que ficar do lado da perna que está em contato com o solo. Mais um ponto, sempre coloque um colchonete, um tatame ou uma toalha bem felpuda para você ficar de joelho, não fique de joelho direto no solo, isso é muito importante. Vai pegar o seu peso com ambas as mãos e vai fazer esse movimento aqui ó, girou, volta à posição inicial, girou, volta à posição inicial. Aí para o outro lado, vai ficar com ambos os joelhos, vai colocar a perna à frente. Agora é a mão direita, porque é o joelho direito que está em contato com o solo. Vai segurar, girar, voltar, girar, voltar. Esse é o nosso primeiro exercício da sequência que eu vou passar logo após. Esse passo a passo é claro. O outro exercício que nós iremos fazer é o seguinte, vai fazer com que a sua perna esquerda fique à frente, na diagonal a perna direita. Importante, não coloque uma atrás da outra, senão você vai perder o equilíbrio. Então você vai fazer isso aqui, vai apoiar a mão esquerda em cima do seu joelho, da perna esquerda, posicionar o peso dessa forma e tracionar. Um, 2: três. Vai mudar, virar o lado e vai fazer a mesma coisa. Posicionou, um, dois, três. Esse é o nosso segundo exercício da sequência completa que eu vou passar para você. O outro exercício que nós iremos fazer é desenvolvimento pela frente. Porém, eu irei ficar de joelhos, mais uma vez, ficou de joelhos. A largura do quadril, professor, eu não posso ficar de joelhos, você pode fazer na cadeira, sentado em uma cadeira ou em pé, não tem problema nenhum. Ou você faz de joelhos, sentado na cadeira ou em pé. Eu vou fazer de joelhos porque eu sou alto e a câmera vai acabar é, não captando o movimento completo. Segura nas extremidades do peso, vai colocar o peso à frente assim do seu tronco, projeta o seu peitoral à frente, estica os braços e volta estica os braços de volta. Só este movimento que você vai fazer no nosso terceiro exercício. O nosso quarto exercício, aí eu vou utilizar dois pezinhos, então eu vou utilizar esse peso e vou pegar o outro aqui, pronto. Qual é o posicionamento desse próximo exercício? Eu tenho que ficar com os pés paralelos, a largura do quadril, vou dobrar só um pouco as pernas, projetar o peitoral à frente, inclinar o tronco à frente. Ambos os pesos vão ficar assim, ó. preste atenção, à frente do nosso corpo e você vai fazer lateralmente a abertura, assim ó. Abriu e voltou, abriu e voltou, abriu e voltou. Abriu e voltou. E para finalizar o nosso quinto exercício, você vai precisar deitar assim de costas, elevar ambos os braços, travar os cotovelos e descer lentamente somente o antebraço assim e volta à posição inicial. Observe que meu braço fica parado e eu só faço esse movimento aqui de extensão e flexão dos braços. tá? Isso é muito importante, porque você fazendo isso, você vai conseguir trabalhar aquele tchauzinho que tanto incomoda vocês. Vamos iniciar a sequência? Gostou da ideia? Agora o couro vai comer, vão ser cinco séries pegando firme desse treinamento. Então, pô, valoriza aí, se você puder, seja membro do canal, ajude o projeto aqui a trazer ainda mais conteúdo. Então, torne-se membro, tem vários benefícios, treinamentos completos, você vai gostar pra caramba. Deixa eu colocar um dos pesos aqui. E nós iremos iniciar com aquela contagem regressiva que você já conhece. 3, 2, 1... Fala para mim, como é que foi essa rotina de treinamento, sentiu bem a musculatura sendo trabalhada? Gostou desse novo formato? Vai lá embaixo nos comentários e coloca, professor adorei, gostei muito esse novo formato de vídeos com as aulas assim, estou curtindo muito, estou compartilhando nos meus grupos de WhatsApp, convida suas amigas, seus amigos participar aqui do canal, isso é muito importante, e se você puder, seja membro do canal, você sendo, se tornando membro do canal, você deixou de ir para academia, você deixou de fazer várias coisas, aquele incômodo de ter que comprar roupa, horário, não, você vai malhar em casa e no conforto da sua casa, com um profissional de verdade, trazendo o treinamento que você pode fazer com total segurança, porque tem passo a passo para você aprender e depois do passo a passo tem o treinamento. Então eu te peço, torne-se membro do canal, ajude esse projeto aqui que nós possamos trazer cada vez mais treinamentos assim como esse.